Você tá ligado nessa? Né? Ele fez a junção com o beatbox A nossa rima tá mais tudo do que o durepox Quem não entende acha que nós tá no ox, mas não, nós vai ficar famosos Tá ligado na fita? Eu vou rimando assim Fazer rap no instrumental faz parte de mim e olha que eu ainda tô nesse caminho Mas eu tô nele já faz um tempinho Então cuidado meu irmão, cuidado, olha a sua placa Pois a tia que fala que hoje nós tá chata Então olha bem, olha bem, olha lá O caminho é um, mas tem que tomar cuidado Cuidado pra atravessar, senão, senão eu vou falar tem que alguém a mão te dar, mas não, não tô pra marolar Eles pediram videozinho e me chamaram pra cantar Eu saí, piei, despiei, piei de novo Mas na cena falo, se quiser também brotei Tô que nem aquela flor, a flor que é mais rara Eu vim do lixão, mas mesmo assim, moleque, nós é reciclada Assim, rap reciclável, se cê não entende, isso daqui é habilidade Também ser ágil, eu sou um pássaro livre Eu tô voando na cena, tô pouco me fudendo Pessoa que tive onde eu tiver que ir eu Vou caminhar, eu tô nessa cena mesmo, então vou me jogar. Cê tá ligado nas ventas de manhã, eu sonho, né? nessa eu vou rimando. Se deixar até amanhã, eu peço a bênção de lá. E eles disse, cara, Oxalá lá. A mina chegou e botou pra quebrar, mas é foda, moleque, nem virou rebolar. E olha que é assim, nós brinca com a métrica, é fácil olhar e só vem minha estética. Mas não, não é bem assim. Mas não, não é bem assim. Tá, olha a cara, mas não olha os meus versos. Mas cuidado, que isso daqui pode parecer sem nexo. Você pega na sua letra, eu nem preciso do caderno, eu faço isso mesmo. multi eu vou rabiscando com o momento. Vejo na minha mente uma linha de raciocínio e também me vejo à beira do precipício. Mas como eu disse, eu sou passarinho. Eu pulo, voo e depois eu mesmo faço e broca. Meu ninho tá ligado na cena. Só preciso de mim, só preciso do YouTube também. Seu gym, pois é assim que a vida funciona, irmão, cê tá ligado? Tô no game, então não vou jogar em vão, se eu tô no game é pra jogar e eu não jogo pra perder, se tô na cena mesmo na guerra eu vou lutar. Então cuidado nesse jogo, não se corromper, pois a cena é difícil, quero ver, acompanhar.